Então minha gente, estão vendo que não é tão difícil resolver questões de matemática que caem em concurso público, claro que tem questões cabeludas, que nem mesmo a banca sabe a resposta e acaba anulando. Mas, no geral é nesse nível. A próxima questão é um pouco mais fácil, mas, é preciso prestar atenção na fatoração da resposta para que se adeque a uma das alternativas da prova. Certo, vamos lá, vamos ler o enunciado da questão e ver o que se pede. Quanto mede o lado do cubo que tem mesmo volume que o paralelepípedo de medidas 8 cm, 6 cm e 12 cm? Muito bem, a partir da leitura da questão, podemos perceber que a banca quer que associemos o volume de um cubo e de um paralelepípedo. Então, vamos lá turma! Por definição, o volume do cubo é igual à multiplicação de suas três dimensões, uma altura, largura e comprimento que são iguais. Já, o volume de um paralelepípedo, por definição é também igual à multiplicação de suas três dimensões. Então pessoal, bastamos igualar os dois volumes, e isolar a variável A. Depois, devemos fatorar os multiplicandos para encontrar a resposta que melhor se adequa a uma das alternativas da prova, que neste caso é a letra A. Muito bem turminha! vencemos mais uma questão para cargo de agente administrativo, nível médio, Câmara de Guaraci, Pernambuco. Não se esqueçam de dar like no vídeo, e de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima!